Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Veja nesta edição. Semana Nacional de Conciliação. Vamos ver como foram os acordos na Justiça do Trabalho aqui no Estado. Fiquei feliz, né? Porque assim a gente recuperou a amizade também, né? No quadro É Direito, o juiz Lamartino de Oliveira responde à dúvida de uma trabalhadora envolvendo gravidez e demissão. Vamos falar também sobre a Síndrome de Burnout. Um problema que vem atingindo muitos trabalhadores. A psicóloga Michela Velasquez explica pra gente as causas e consequências. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O acordo é sempre a melhor alternativa na hora de solucionar conflitos. Por isso, a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista é realizada todos os anos. Na edição de 2018, o mutirão contou com seis salas e servidores treinados para ajudar na mediação. Um aperto de mão, um sorriso no rosto, o gesto revela o alívio que é ter um problema resolvido. Durante toda a semana, as salas de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso registraram vários momentos como estes. Conseguimos, por causa da semana de conciliação, por causa das tentativas de conciliação, compor nesses 11 processos, por fim, a 11 demandas que já vinham se arrastando há 5 anos. E além desse, temos mais alguns durante a semana, mas só esses 11 já valeram a semana de conciliação. Só em Cuiabá, mais de 500 processos foram colocados em pauta para a tentativa de acordo. O mutirão é um momento para destacar que a conciliação é a melhor forma para resolver os conflitos. A semana de conciliação ela é realizada nessa perspectiva de estimular as partes a resolverem através de um entendimento o processo e fazer com isso, com essa semana, um grande chamariz para toda a sociedade, um destaque para toda a sociedade perceber que o Poder Judiciário está preocupado em fazer com que a ideia de conciliação seja amplamente difundida, não apenas na semana em que estão sendo realizados esses trabalhos, mas todos os dias, em todos os processos, é importante que todos os envolvidos é, na solução dos conflitos, tenham em mente que a conciliação é a melhor alternativa para se resolver. A novidade desse ano é que o tribunal disponibilizou seis salas para as tentativas de acordo e treinou os servidores para atenderem a um número maior de interessados. A experiência está sendo válida, né? a gente está tendo esse contato mais direto com as partes, com os advogados, isso é muito interessante até para nos auxiliar no nosso serviço. E a gente consegue ver essa realidade né, e identificar nas partes essa essa intenção de acordo. A gente percebe que nessa semana elas estão vindo já com esse interesse, trazendo propostas. Então eu acho que está sendo muito válido até para o tribunal. De repente seria até interessante para né, dar uma continuidade a esse tipo de, de, de de colaboração dos próprios servidores em atuação numa semana de conciliação ou até no núcleo mesmo de conciliação permanente de repente. Ao dar uma chance para o diálogo, as partes em conflito podem compreender quais as dificuldades de cada um e no fim, até reconhecer que a solução amigável tem mais valor que o próprio dinheiro. Eu estava precisando mesmo, sabe? Eu queria passar para a cirurgia e o meu necessário estava atrasado. Eu conversei com ela várias vezes e ela não me dava nenhuma resposta e eu estava complicado, sabe? Sem saída. Então eu tive que chegar a esse ponto, mas não era o que eu queria, não. Eu queria a amizade dela, valia muito a pena. Mas agora ficou tudo bem? Mas agora está tudo bem, graças a Deus já fizemos um acordo, fiquei feliz, né? Porque assim a gente recuperou a amizade também, né? Nem só o dinheiro, como a amizade. Para mim a amizade foi mais importante do que o dinheiro. No quadro É Direito, o juiz Lamartino de Oliveira responde à dúvida da Lohana, que quer saber como fica a demissão de uma pessoa que descobriu que estava grávida após sair da empresa. Meu nome é Lohane Viana Chaves, eu sou cozinheira. É o seguinte, o empregador demitiu a pessoa e não sabia que ela estava grávida. E agora? Bom, primeiro nós temos que ver se a dispensa foi motivada ou imotivada. Se a dispensa foi por justa causa, não tem muito o que fazer. Basta ele, se um dia for acionado na justiça do trabalho, comprovar que a empregada cometeu uma falta grave. Mas presumindo que a dispensa seja sem justa causa, ou seja, imotivada, a empregada não deu motivo... Uh, o empregador não poderia fazer isso, né? como ele não sabia que ela estava gestante, abre-se um leque de possibilidades, como por exemplo, a empregada ela pode retornar no emprego e falar empregador, o senhor não podia me mandar embora, e ele, qual seria a atitude dele? Comprovado que ela está gestante, reintegrá-la ao trabalho e ela continuar trabalhando, né, até um mês após o, até, uh, o final do parto. Depois que teve o parto, ela tem uma estabilidade de quatro meses no trabalho, né, de 120 dias da licença maternidade, e aí sim, depois que terminou a licença maternidade, é que pode, poderia haver em tese a dispensa. Pra caso contrário, não. Então, ela ficaria nove meses de gestação, quatro meses de licença maternidade, e quando retornasse da licença maternidade do INSS, o empregador poderia optar por dispensar ou ficar com ela. Mas então o ideal seria que ela reapresentasse o seu trabalho, mostrasse que estava gestante e o empregador então reintegrado. Somente no caso de ele não quiser reintegrar, é que caberia uma ação judicial para que ela pedisse a reintegração ou uma indenização equivalente, é o que a gente aconselha. Agora, alguns casos nós sabemos que a empregada espera então passar todo o período de gestação, todo o período de estabilidade para depois só vir pedir a indenização sem dar chance que o empregador a reintegra ao trabalho. A jurisprudência evoluiu no sentido de que, se a empregada demorar todo esse tempo para poder pedir esse direito do empregador, ou seja, que ele simplesmente a indenize, alguns acham que é abuso de direito, que ela demorou demais, outros não. Outros falam que se foi o pedido dentro do prazo prescricional, o direito ainda estaria garantido. Vai depender desse caso de como vai ser feito o pedido, como vai ser a instrução e qual vai ser a análise do juízo. Então, nós temos que tomar cuidado para não deixar passar esse período. Uma lisura, ou seja, um alto padrão ético, nos diria o quê? A empregada foi dispensada imotivadamente, o patrão não sabe, não foi malícia do empregador? Apresente-se a esse empregador e ele deve te reintegrar. Isso é o que manda a boa ordem processual e a ética nas relações entre as pessoas. Você também pode gravar uma pergunta ou enviar qualquer dúvida através do e-mail comunicação 23jusbr E banco é condenado a pagar tempo gasto por trabalhador em treinamentos fora do expediente. Vamos ver a decisão da semana. Empresa que exige que seus empregados façam cursos fora do horário de trabalho devem pagar pelo tempo gasto no treinamento. Esse foi o entendimento da primeira turma do TRT de Mato Grosso ao julgar uma ação contra o Banco Itaú. O trabalhador contou que era obrigado a fazer os cursos pela internet e sempre após o horário de expediente. Quando tentou estudar no horário do serviço, foi taxado de folgado pelos colegas. A história foi comprovada pelas testemunhas. Ele pediu que esse tempo fosse contado como horas extras. Ao analisar o caso, o tribunal comprovou a obrigatoriedade dos cursos e também que eram sempre realizados depois do expediente. Assim, a empresa foi condenada a pagar horas extras ao bancário. TRT e Amatra lançam a edição de 2018 do Projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, o TJC. As atividades serão realizadas em uma escola pública de Cuiabá. Essa e outras notícias você vê agora no Giro da Semana. As ameaças a juízes trabalhistas de Mato Grosso nos últimos anos foram destaque do jornal O Estado de São Paulo. O jornal destacou as ameaças sofridas pelo juiz João Berto Cesário, que necessitou de desconta policial quando atuava na vara do trabalho de São Félix do Araguaia. A vara de sorriso também sofreu um princípio de incêndio criminoso no ano passado. As reportagens foram feitas a partir de um levantamento do Conselho Nacional de Justiça. O estudo constatou que a maioria das ameaças e tentativas de homicídios aconteceram por causa da atuação dos magistrados e o agressor é conhecido em 65% dos casos. O Programa Trabalho, Justiça e Cidadania começou as atividades deste ano em Mato Grosso na Escola Professor Ulisses Cuiabano. A ação é desenvolvida pela Associação dos Magistrados do Trabalho e o TRT de Mato Grosso. Em 2018, o TJC tem como tema o trabalho infantil, trabalho escravo e racismo. O projeto irá capacitar professores e orientar pelo menos 160 alunos do ensino médio. A escola já recebeu uma edição do programa em 2011 e teve uma grande adesão da comunidade escolar. O Ministério do Trabalho publicou em seu Diário Oficial da União o entendimento do governo sobre a nova lei trabalhista. Segundo o governo, a reforma trabalhista é aplicável de forma geral, abrangente e imediata. O parecer foi elaborado pela Advocacia Geral da União e não possui força de lei, e sim uma orientação. O alcance da nova lei trabalhista também é discutida por uma comissão no Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Por enquanto, ainda não há um entendimento consolidado sobre o assunto. No próximo bloco, você confere uma entrevista com a psicóloga Michela Velasquez. Ela fala sobre a síndrome de burnout, uma doença que provoca esgotamento físico e mental e afeta muitos trabalhadores. A gente volta daqui a pouco.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 Um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.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 Estamos de volta. Doença que provoca a sensação de esgotamento físico e mental, a síndrome de burnout é mais comum do que se imagina e atinge todos os anos milhares de trabalhadores. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente conversa agora com a psicóloga Michela Velasquez. Doutora, obrigado por sua participação aqui no Trabalho em Revista. Eu que agradeço. Eu começo perguntando, né? O que é burnout? Bom, burnout é uma síndrome é, estudada muito recentemente, e resulta não apenas da exposição prolongada ao estresse ocupacional, mas também de estressores pessoais e um histórico de psicopatologia, que levam a uma, a uma vivência prolongada de exaustão física, mental e emocional. É, é um tipo de depressão, doutora? Existem muitas, muitos questionamentos na literatura a respeito da possibilidade de uma sobreposição dessas duas, desses dois diagnósticos. Mas, embora eles compartilhem algumas semelhanças, são apresentações diferentes, são doenças distintas, a depressão e a síndrome de burnout. Ela é uma enfermidade típica dos nossos tempos, da velocidade das coisas? É possível se dizer que sim, e da mudança da relação com o trabalho, da sobrecarga de demandas, do, da... Uh, da maior demanda por celeridade, por produtividade, o quanto todos nós somos demandados a produzir cada vez mais e mais, e não apenas em uma esfera da vida, não apenas no trabalho, mas a gente é, é demandado por essa produção em todos os aspectos, né? Ou seja, não é uma doença só do trabalho, ela atinge outras áreas da vida. Sim, exatamente, exatamente. Então, não apenas existe, existe sim, um impacto ocupacional muito grande, um impacto pessoal, um impacto social, o que justifica intervenções precoces, a identificação quanto antes da, da apresentação do quadro e é, é, também é, intervenções em termos de prevenção para um, diminuir o dano que isso traz para as empresas, para as famílias né? e, e a, para a vida de cada um. Se nós pudéssemos elencar é, o que caracteriza a síndrome, como é que uma pessoa que está nos assistindo pode saber Sim, o que, claro, quais são pode. os sintomas? Sim, embora não haja a síndrome de burnout, ela não foi descrita no DSM ainda, que é um, um código de, de doenças emocionais, mas ela já foi descrita no cid 10 que é um outro código que a gente tem e uh, para que uma pessoa seja diagnosticada com burnout, ela precisa apresentar sintomas de exaustão mental, físico e emocional por pelo menos 15 dias em relação a estressores identificáveis de, da esfera ocupacional por presentes há no mínimo seis meses. Então, diferente do que acontece muitas vezes na depressão, quando a gente fala em síndrome de burnout, é preciso que a gente possa identificar quais são os fatores estressores e eles precisam estar presentes na vida do indivíduo há pelo menos seis meses. E um exemplo de estressor? Seria, por exemplo, uma mudança de chefia, ah, que nos últimos seis meses tenha gerado um estresse maior para esse indivíduo e a permanência dessa, dessa mudança de chefia, o desgaste que ela gera, pode estar associada à apresentação dessa exaustão física, mental e emocional. E o ambiente de trabalho que leve a, a pessoa a chegar nessa, na síndrome, existe um, uma forma gradativa? Ou seja, existem etapas que ela vai passando até desenvolver a doença? Sim, e, é, porque o, o, que é, o burnout envolve a exposição prolongada ao estresse ocupacional. Então, E o que é estressante para uma pessoa não é estressante para outra. Então, isso também varia muito, e a nossa predisposição para perceber o estresse também é diferente. Então, muito provavelmente, uh, as nossas condições, por isso é tão importante que as intervenções, elas não, não se restringam à esfera ocupacional, porque o que torna uma pessoa mais predisposta ao burnout vai muito além da dimensão de trabalho. Então, por exemplo, se a minha saúde física está comprometida, existe uma chance maior de uma determinada situação ser mais estressora para mim. Ou se eu estou passando por uma situação pessoal mais difícil, isso aumenta a chance de um estressor profissional ter um impacto maior. Ou seja, tem critérios pessoais... E exatamente, critérios... exatamente. Por isso que as intervenções mais eficazes, elas envolvem não apenas mudanças no ambiente de trabalho, mudanças ocupacionais e de estrutura, mas também intervenções pessoais, porque existem é, contribuições que são da vida de cada um, que nos tornam mais ou menos suscetíveis ao desenvolvimento da síndrome. Se nós pudéssemos é, mensurar entre depressão, que é algo muito conhecido hoje, e a burnout, dá para dizer qual é mais grave que a outros ou que tem pesos equivalentes em termos de seriedade na saúde do, do, da pessoa? É, é difícil estabelecer essa comparação, porque na, a depressão é uma... É um processo extremamente paralisante e existe o comprometimento associado à ideação suicida, tentativas de suicídio. Então, a morbidade relacionada à depressão é muito complexa. Embora a, a síndrome de burnout seja comprovadamente um fator de risco para uma série de patologias físicas, emocionais e, e, e até é, é, ocupacionais. Mas a gravidade ela, ela é difícil de comparar. Talvez a burnout pode gerar uma depressão. Sim, com certeza, com certeza existem é, sobreposições né, entre as duas apresentações, mas é difícil mensurar porque a depressão ela tem consequências é, de uma morbidade muito mais expressiva. E quais categorias profissionais estão mais suscetíveis à, à doença, doutora? Existem atualmente muitos estudos envolvendo a área de pessoas que trabalham com pessoas. Então, professores, profissionais da área de saúde, pessoas que estão é, policiais, bancários, estudantes, pessoas que precisam é, cuidar de outras, tendem a, a apresentar quadro de burnout com mais frequência. Mas existem é, outras categorias profissionais que são submetidas a muita pressão. Pressão de volume de trabalho, pressão de celeridade, de prazos, que também tendem a... a, a Apresentar mais sintomas do que a população geral. E como, como identificar se eu sofro dessa síndrome? Hum, a, primeira, a primeira observação é verificar sinais de exaustão. Exaustão nessas três esferas: né? exaustão física, exaustão mental e exaustão emocional. Se isso persistir por 15 dias e, te, e for identificado e você puder identificar a presença de algum elemento ocupacional que esteja associado a essa exaustão, a gente pode estar falando de um quadro de burnout. E é uma doença mais comum do que se imagina, né? Com certeza, com certeza. Se a gente pensar as demandas de trabalho que todo mundo vivencia hoje. E nós temos alguma estatística que mensure isso? Não, existem, é, existem dados relacionados a esferas, a faixas populacionais, mas como não existe ainda uma definição é, de consenso a respeito do que seja burnout e do que seja o diagnóstico. Então, existe muita variação nessa compreensão do que seria a prevalência real na população brasileira, porque não existe uma unanimidade com relação ao ao consenso, à definição, ao diagnóstico. Mas se a gente pensar nos níveis de estresse da população brasileira, né, o estresse, a população, o percentual de estresse na população brasileira, os, os indivíduos com estresse significativamente é, é, expressivo é de 35%. Isso é muito alto. E a correlação Sim. é muito grande com a síndrome. Exatamente. O estresse prolongado leva à síndrome de, de burnout. E não é só a vítima que sofre, doutora. Eu acho que todos acabam perdendo quando. Sim. Exatamente, exatamente. Existem desdobramentos da síndrome de burnout, não só. Para o indivíduo que apresenta os sintomas, mas para todo o núcleo onde ele está inserido. Para todos os colegas de trabalho, dentro do ambiente familiar, para as pessoas que convivem. A pessoa fica menos disponível em todos os sentidos. E para a empresa per per perde muito também a empresa, né? Com certeza, com certeza. A gente tem uma frequência muito maior de licenças médicas, de afastamentos. Aumenta a frequência de falhas e acidentes, aumentam as faltas. E o presenteísmo, que é quando a pessoa vai não estando bem, tendo um desempenho abaixo da média. Quando isso é percebido, aumenta a insatisfação, aumenta a sensação de incompetência, agravando a exaustão. Para terminar, eu deixo duas perguntas em uma. É, como evitar sofrer de síndrome, é, ter a síndrome e o que a empresa, o patrão, pode fazer para tentar evitar que os funcionários também desenvolvam esse quadro? Exato. E são perguntas muito importantes. Porque o que se sabe até hoje, embora as pesquisas existentes não sejam muito consistentes no que diz respeito à eficácia das medidas, mas o que se utiliza até aqui em termos de prevenção, tratamento e manejo, são intervenções de autocuidado, ou seja, para que a gente é, evite o desenvolvimento de uma síndrome de burnout, é preciso investir no equilíbrio em todas as esferas da vida. Então, o equilíbrio em termos de satisfação no trabalho, em condições de trabalho adequadas, o equilíbrio na vida pessoal, para que o indivíduo tenha ah, fontes de realização, fontes de vinculação, fontes de prazer e é, sentido, uma vida carregada de sentido. E, nesse sentido, o que o empregador pode fazer é estar atento às condições de trabalho e a esses primeiros sinais de esgotamento. A, presença, a queda de desempenho, a presença de faltas ou de, de menor é, é, habilidade no desempenho das funções para que algumas medidas possam ser tomadas preventivamente. Acho que o que fica claro, talvez, é dizer que não, não é só o trabalho que tem que fazer parte da vida da pessoa, ela tem que sopesar várias áreas, não é Exatamente. isso? Exatamente. É preciso um cuidado com o, o trabalhador como um todo. Ok, é isso. Quero te agradecer Muito por participação do Trabalho em Revista. Muito obrigada. E assim terminamos mais uma edição do Trabalho em Revista. Obrigado por sua participação. Você pode revê-lo a qualquer momento acessando a nossa página no YouTube. E também aproveitar para curtir as redes sociais do tribunal e assim ficar por dentro de tudo que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigado e até a próxima!